Eu estou aqui conversando com a professora de educação física bem antiga, né, Olga? Bem antiga. Você bem antiga. foi professora de educação física sem ser formada, né? Durante sete anos eu dei aula sem formar, que não tinha professores em frente. Aí a Dona Helena Barbosa me encaixou lá no colégio. No colégio eu fui passando por o estado. E deu depois... até formar, até aparecer a escola de educação física de Botafões. Você é uma das primeiras foi, da turma lá? da primeira turma. Da Eu, o a Léo, da Pestanova, Marilena Manilha, a Juracir Peliciari, Zezinho Bartossi. O Olga, você estava contando Eu, que você Guilherme trabalhou na... O comigo. É mesmo? O Tinho Olaio. Mas é uma, um grupo bom. grande, né? Ah, muito, um grupo muito bom. Você foi, trabalhou junto com o Pedroca. Era... Eu trabalhei, ele era coordenador lá na da prefeitura. Na prefeitura quando começou a coordenadoria lá, lá no Champanhar, né? No que Champanhar. Eu estava trabalhando ali com ele, gostei muito do trabalho. Sô Pedro é uma pessoa. Pedroca. É, Pedroca é, o, é o homem do basquete, né? é o dono do basquete. O Roga. Agora e você trabalhou na prefeitura com escolinhas de criança. Como é que foi aquela experiência? experiências? Na época do quando o Cider Rocha começou. Trabalhar com era um Palermo. Sim. Começou lá, o L, levou ele para lá para mexer com o esporte. Né? Ele era Sim. um moleque, assim, adolescente. E ele começou né, a mexer com escolinha. Quando ele entrou na prefeitura, ele já organizou, o boto foi trabalhar com ele também, organizar as escolinhas, ele me chamou para dar aula de basquete a partir de sete anos. A Manilda com basquete, a Rosa Angela com voleibol, a Ana. A, Aquela menina, Marisol com atletismo, a Sandra com ginástica olímpica, tinha assim, tinha muita gente fazendo natação, tinha o Luiz, né? Aqueles e... professores mais novos que trabalhavam com a natação... E tinha criança para vocês trabalhar ou não? É. Você falou que tem muita criança, né, que é dos Tinha bairros? muita criança, de todos os bairros. Trabalhar com criança da Vila Europa, do Santa Cruz, daqui do Centro. Os filhos do Cidney Rocha foram nos aluninhos. Que coisa boa. O Rogério e o Davi. É. E a e, e você... menina da doutora Terezinha. Terezinha é a esposa do Finado doutor Calixto. Certo. elas vinham comigo também no champanhe. tinha muita criança nossa mas era uma delícia é uma experiência boa né é. você estava falando que é, assim. é isso foi tudo um trabalho feito com muito carinho com muita dedicação muito, né muito, muito. Eu tenho muita saudade se eu pudesse se eu fosse mais jovem eu gostaria até de voltar a fazer isso aí Nesse trabalho. Aí você falou também do Ari quando chegou na prefeitura. Ah, que ele o Ari dá... quando entrou começou até a dar um, dava um café mais reforçado para os funcionários, ele era muito bom para os funcionários. E a sopa também, ele dava uma sopa. Ele, para as crianças? Ele, criança fazia lá no champanhe. O pessoal levava a sopa lá na. Depois que estava acabando a aula, ele já levava a sopa, o meninado tomava a sopa. Até os funcionários que carregavam o caldeirão de sopa tomava sopa. Era uma delícia, né? O ah, Ali, quando foi ele que comprou a vaca mecânica, você uhum, lembra? Lembro. Leite de soja. Sim. E aquilo leite funcionou? Soja, não era nada, eu adorava o leite de soja. Muito bom. É porque soja a soja sabido. naquela época era novidade, né? É. Na região, né? Então. E depois que eles falaram o do negócio do, da, de fazer a, o leite da soja, né? Aquilo ali criou um. um Todo mundo estava usando soja, né? Ah, tem o... pessoas que não podem tomar leite, leite metal, é, né, leite de vaca, então eu ia buscar soja lá, para tomar. Mas não, é depois, que, quando entrou o prefeito Jumar, foi Jumar, acabou, acabou com a, má, a vaca mecânica, acabou com tudo, sumiu com a vaca mecânica. Essa vaca é ela não, que fazia o leite. É que fazia, fazia o, o leite. leite. Ela ficava lá no champanhar. É. O, o, o Olga, vou, desculpa, eu vou perguntar, quantos anos você tem? 86. 86 anos? Você tem uma história tão rica aqui nessa cidade, é né? Cidade. Você é natural de onde? Eu sou daqui mesmo, de Franca. Nascido aqui. Como que chamava seu pai? João Cláudio de Faria. E a sua mãe? Albertina Pereira Claro. E irmãos? Ah, eu tive... o Tatão, você deve ter conhecido o Tatão, jogou na Francana. Sim. O tatão foi dos meus irmãos, porque os outros moravam em... Bibico, Eu tive dez irmãos, onze comigo. Fala o nome disso, então, é. para vou ouvir. É o Durval, claro, de Faria. Sim. É Benedita, de claro, Franciscone Maria do Carmo, Coque, Sim. irmã. Coque, casado com Coque, tinha duas é. irmãs casadas com, com dois irmãos. Aparecida, Faria, Coque. Clarice, claro, de Faria. Essa aí você deve ter lembrado. Depois, eu fomos, casou com a com foi para os Estados Unidos, ou eu, fazendo um ano agora. O Ivone, claro, o Retucci, Sebastião Cláudio Faria, que jogou na Francana, jogou Cê, é, com você deve... É, você tem sangue o... de, de esportista, é, né? É, tá, então jogou com o Lu, Luizinho Rosa. Você, Rosa. Foi, você foi professor de Educação Física começando no ano de... que ano que era? É, eu é, comecei a da dar aula em 63, em eu estava 60... dando... Eu é, era substituta lá na Escola social que eu formei lá, né? É. Estava olhando com a Lino Gozuen, ela era professora de desenho. O Lino Gozuen, você lembra dela, mandou o nosso. Sim, sim. E ela pediu para o diretor que eu, eu ficar com ela na casa, porque eu era muito boa aluna em desenho. Certo. Eu gosto muito de desenho também. Sim, que coisa, eu não sabia. É. E ela, eu ficava com ela na classe. Quando a Helena Barbosa foi lá na industrial, em 63, falou, vou te levar para a educação física, a freira, o colégio ainda está precisando, não tem. Falei, mas eu não posso, Helena, né, eu não sou formada, eu te preparo. Ela me preparou, me preparou de um jeito que eu aprendi tudo de educação física com ela. Copiava os pontos da, dela, que ela fez a faculdade de São Paulo. À noite ela me levava no Clube dos Bairros, e me ensinava todos os exercícios. Que coisa boa! Eu falei, é um lugar melhor para você. Me ensinou uhum. tudo, eu comecei a dar aula no colégio. Depois, eu, quando terminou o ginásio, das, a minha, as minhas alunas terminaram o ginásio, inclusive era a Maria Helena Manila, a Luizinha do Magazine, foi minha aluna. Olha que coisa boa! é uma turminha grande. E quando elas terminaram o ginásio, ele falou: olha, faz o normal com as, suas, com, as, com as meninas, elas gostam de você. Ah, irmão, não vou estudar, não, não, faz. Ele é tanto assistiu que eu acabei fazendo normal com a turma, com essa turma. E como, eu, como o colega, eu não podia dar aula para elas. Sim. Aí eu falei: como é que eu preciso trabalhar? E veio o Mansur, lá de refém do prefeito, Sim. o Surticle, ele veio me buscar que era o ginásio lá. Eu falei, eu não posso mais aula no, no estado, colégio não tem problema. Não, já falei com o inspetor e falou, pode. Eu já, já tinha conversado com o inspetor hum. pro eu dar aula. Ele falou, não, não tem professor, pode. Aí eu comecei a trabalhar em rifã. E foi, eu vim para Tirapuã. Que coisa boa! quem Tirapuã. Tirapuã eu, eu peguei... as que. Fui para Guará, dei aula pra Tatais, pra Paulista. Que coisa boa! Depois eu comecei a pegar umas aulinhas aí no. no ETC, de Guará, a dona Maria Helena Junqueira, uhum. do Sim. Tava... Oi? Oi, Almeida. Oi, uhum. Tá bom? A Olga. Dava aula na. Todo mundo me conhece, mas não tô sabendo. É. Dava assim. a dona Maria Helena Junqueira, do seu Dado, dava aula no ETC. Ela falou: vou lá pegar umas aulinhas aqui. Você não quer pegar? Eu tinha medo de vir sozinha de Guará de noite. Porque eu para uhum. Dirigia pra todo lado, eu né? Eu pego três aulas, Dona né, Helena. Larguei 21 aulas em Guará e peguei três aqui. E Ela uhum. foi largando assim. No fim, ela dividia as aulas comigo. tava 40, 20 era minha e 20 era dela. Fiquei 10 anos aí. Que coisa BTC, boa! Tá? O, Olga, o alto Padrão. você sempre andou de Brasília, yeah. que era Brasília sua, ultimamente, né? Yeah. Mas é. recomeçou começou, né? roubaram aí Brasília. Roubaram. Ela e a senhora estava de Fusca? Era o seu carro? Qual que era o carro? Eu estava de ônibus, abaixo Ô, da cima, né? de cima, um né? Era de ônibus, né? Até quando eu comprei o primeiro Fusquinha, e ainda um pessoal falou, você está rica, né? Você comprou um Fusquinho? Eu falei, puxa, trabalhei tanto agora que eu consegui comprar Fusquinha por dois mil reais. É. <risos> e daí do Fusquinho eu fui comprar outro Fusquinho para tudo segunda mão, até eu poder comprar. Um carro jeito, melhor. Troquei o, a brasileira. Lá em Batata, fui lá, troquei para Brasília. Fui, né, deu um é. carrinho que eu tinha e fui pegando. Mas é a luta, né? Ô, oh, foi tão bom conversar com você. O Ronaldo, eu, eu gosto de registrar histórias. É? é e eu gosto eu de gosto ver... Eu também de falar, Ronaldo, que eu tenho uma saudade... É uma coisa que eu fiz com, com amor, com carinho, que eu trabalhei, sabe? Isso fica registrado ah, a sua senhora. trajetória. Eu encontro.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 Não, mas vocês é desse tamanho vocês estão desse tamanho. Os é, barbanjos, né? Os meninos, os mo, moção, fica, às vezes, os porta da igreja vigiando pra gente vigiar os carros pra gente. Certo. Não, mas eu tenho que pagar esse mundo de menino? Não, só é. paga só um? Só você um? Sabe que graça, é. os moção, muito homem é. Que coisa boa conversar, é. Olga. Depende a gente eu. registrar essa história tão bonita sua. E você viveu aí nas administrações, né? É. É, na prefeitura. E quando o é? Ari entrou. Eu já estava na prefeitura, né, trabalhando Cê. com as escolinha, eu trabalhava é. na escola, mas trabalhava lá também. Que lá eu estava no alto padrão e, e, e com as escolinha. Quando o Ari entrou, ele me deu um cargo de coordenadora de, de recreação. E eu fui lá para o Poder trabalhar. A Júlio falou, você vai ter que largar da escolinha. Eu falei, ah, não vou largar. não queria largar, nossa, não, você dá um jeito, você não pode, você tem que ficar aqui o dia todo. Aí a gente um cargo, mas você tem que ficar aqui. A experiência ah, lembro, sua foi, foi muito vai, rica. Eu fiquei tão apaixonado. Porque depois foi acabando também. Escolinha, pessoal. Acabaram, eu tinha material. Eu arrumava material até... até eu ia até a oficina mecânica. Curar rolemã, lembra? De rolemã? Sei, falou, rolemã. Os carrinho, carrinho de tábua. Uhum. A Luísa falou, vai... Aí eu fui, não opção de oficina, arrumei 40 rolemãs. Que coisa aí boa. A Luísa era vestuário, e falou, vai lá na oficina, manda cortar as tábuas pra você. Aí deu dez carrinhos. Que coisa boa! Dez carrinhos. E botou e a meninada é, pra é, andar, quando eu saí, o Gilmar chamou a moça lá do de partido dele pra tomar conta do mãe de lazer. Falei, nossa. Aí fui lá um dia, via Júlio foi a história lá na Vila Oral. Cheguei lá porque meu palanque era no próprio caminhão que carregava ah, o material, sim né? Eu vi um palanque armado, assim, uma descida eu falei, ah, mas que que é aquilo? Mandava armar para que palanque? Palanque era de tem né é. fiz de tudo o caminhão. E a moça, eu procurei a moça na cheia, falei, ah, mas cadê os carrinhos? O molecada pegava, é. pegava é. armou na descida né? É. O molecada pegava os carrinhos, sumiu, sumiu tudo. Carregava tudo, aí eu cheguei no polo e falei, você é que é o material do, do, do amanhã, da manhã lazer, você é da manhã de lazer, é. eu ia todo domingo para os bairros frio ó, agora não tem mais nada, sumiu tudo. Aí acabou amanhã no lazer. É uma só ligado, história. Uma outra, não, não, não vem domingo. Eles queriam que eu fosse todo domingo, é. mas não dava, né? Era sozinho, eu levava quatro, cinco professores para me ajudar amanhã lazer, dar um tomate Eles pensam é que, um eles pensam que administrar é fácil, né? É, é, tem que trabalhar e, falei, e, e. Não, né? eu trabalhei bastante, trabalhei com carinho, gostava mesmo do que eu fazia. Viu? Uhum, com carinho, com hoje, dedicação. Hoje eu estava pensando, você ouviu algum toque de, de tambor hoje? Você escutou? Eu escutei que eu passei lá no, no, no, ah, na Avenida, não. né? Eu falei, gente, mas não tem nada. A gente é. ficava dois meses me preparando aluno, preparando uniforme, 7 de setembro, né? Era uma, uma festa não. bonita. Não, era uma festa bonita. Toda é. a escola de estudante. acabou acabou. É. Eu, eu passei lá, fiquei pensando, falei assim, cadê é o Barão? Cadê o João Marciano? Cadê as escolas, né? Aquelas as bandas, bandas bonitas, o né? pessoal. pessoal. Mas sabe o que é isso? Falta é carinho. Falta, atenção né? mesmo é. dedicação Helena Barbosa Al... era é brava né É Helena Barbosa As né Foi acostumar não sou brava não se ser Helena foi no... eu e a Maria já fomos com não é Helena Barbosa assim chegava no desfile uhum. menina que mascava o chiclete já vai é. e eu acostumei com ela né é. desfilando mascando chiclete é. é um horror né é não é na passarela não é bom, né né tava... mascando chiclete no desfile nada disso é. né? E a gente cuidava muito dessa parte também. Coisa né? boa, viu? O, o, o a Olga foi tão bom. Eu estou aqui e, na casa, a Olga é a amiga da gente e ela mora aqui numa casa. É na... Gravei tudo. Ó, foi muito boa e eu vou usar isso aqui. Colocar no Face. Pode, né? Pode. É. Não tem problema nenhum, você né? ah, tem muitos amigas, vão lembrar de você com muita saudade, viu? A nossa ah, a gente professora. Era bom. Até da manhã de lazer, Ronaldo, eu, ficava uhum. das oito, eu ia das seis e meia lá pro pole, pegava o caminhão lá, eu ia de caminhão, a gente ia lá para material, via dois uhum. motoristas, ia pros bairros. Ficava até uma hora da tarde. Que coisa boa, né? Fazia uma gente, festa teve, com a, a criança. Gente, Procurava fazer a manhã de lazer perto de um campo de futebol nos bairros, uhum. os pais das crianças jogarem futebol, Certo. aí misturava, o pai, eu, mãe, a mãe a entrava no voleibol, uma árvore era... de armava na de uma árvore na outra, que na rua. Que coisa! Né? Cestinho, cestinho tinha uns pezinhos, não sei se você chegou a ver. Uhum. Eu lembro Pezinho, daquilo. Cestinho com pé de metal, então... Era gostoso demais. Era bom. Bolzinho, futebol, joguinho de dama, colchão, levava tudo. Que coisa boa! Ó, hoje, 7 de setembro, eu estou lavando a minha alma. É, conhecendo a Olga, eu conheço desde quando eu era vereador, né, há muitos anos, e agora essa, registrando essa história tão bonita. Obrigado, viu, Olga? Obrigado. Deus abençoe, viu? Amém.